Pronto, agora ela descobriu que ela pode pular ali Quem segura essa gata agora? Ah, pronto Ah, oi Dá oi pras pessoas A jubona vai crescer muito ainda, né, Pepe? É? Vai ficar igual uma leoa <risos> Ela é super discreta miando Mas, por exemplo, se tem algum lugar que ela quer entrar e a porta tá fechada, ela mia Quando ela tá com fome, ela mia É uma boa pegar um AD brabo aqui, né? Faz algum tipo de sentido fazer arco-escudo nesse jogo? Não, né? Corajoso esse cara pegar as em cima de Zed, é bem difícil essa matchup. Fala ah, que suporte achar é a tona né, de jogar com minuto de sossego. Ah, o Alissar não deu um auto-ataque no Minion, né? Aí é puxado. Adoro uma boa pensada. Eu falei que era difícil o Osil. Obrigada. Felicidade só vem no momento anterior ao disparo. Opa, ela vaca. Eu gosto de ficar aqui porque não puxado, porque não tenho flash O creme é comum, a lógica é rara Não se preocupe com a armadilha lá em algum lugar. Que tal, mulher? O Zirin tá nível 6. Acho que tá certo. O Zed também tá 6. que é isso que tá acontecendo? Quem tenta. Alguém chamou a xerife? Genial. A xerife, eu sou a Mare. Mare of Buildover. Agora que a gente tá com o spell, acho que não tem problema puxar. Ai! Brilho, não se preocupe com a arma ali. Eu não posso vacilar. Estamos juntos, né? A arte florescerá em segredo. Bob da vaca. Sua cena final. Não se deve começar uma investigação sem primeiro analisar as provas. <risos> Agradeço. E vamos ficar de boa. Estou valendo muito dinheiro pra ganhar escada nos auto-ataques na torre. Mentira! Nossa. A Evelyn tá nível 11 Adoro um bom Ainda não a Nossa, Zilian, herói, cara. Salvo a Evelyn, que é o que importa. Vai num card de Gold. Não. Eu não posso deixar aberto. Dudes. E ninguém assiste. Tique, tique. Coitado do Atrox, a primeira interferência na top lane foi um dive de três pessoas. Não importa a situação, uma boa investigadora sempre mantém a calma. De uma Evelyn tava 10 barra zero e que ele não teve nada a ver com isso. Nossa. A vida não é justa, né? Não, não. Ah, não saiu. Você foi eliminado. Nossa, que lixo esse boneco, hein? Só os fortes sobrevivem. Olha o Zillian. O velho louco. Estou de volta ao caso. E dessa vez ele não. Tava o velho. Ahn. Um o um. Um Preciso estar sempre três passos à frente. Arco escudo não ia matar porque tá cooldown também. Se tivesse de Vendaval, teria morrido, não. Maluco cara. Uma verdadeira profissional está sempre atenta aos arredores. Ação de que to é o seu povo, tá pegando fogo, bicho. Sua equipe destruiu a dor, neutralizado. Nanina, e eita ficou forte, Zed. <risos> de defesa? Errar? Eu? Não <boring>. tomar arma dessa Pum! Pede! <risos> Tentelha! Tentelha final! Minha vontade é reportar a Lux, por ter feito o Lux AP. Vou mostrar isso aqui pra vocês. E isso, Kiana?